Um, ok, vou começar então. Uh, como eu tava falando antes, um, isso aqui. Eu vou. Uh, eu vou apresentar esses dois. Essas duas apresentações. Essas duas apresentações de slides. Essa sobre gênero e outra sobre neolinguagem. Elas foram feitas há alguns anos atrás, então tem algumas coisas que talvez eu tenha que. Uh, que eu, talvez eu vá complementar, mas, em geral, eu dei uma revisada já e, já, e tipo, é pra ser elas, é pra, é pra elas serem sólidas e, tipo, pouco problemáticas. Então, uh, o que é gênero? É, eu botei aqui umas citações porque, tipo, é aquela coisa que eu meio que não tenho como só explicar com as minhas próprias palavras, muito diferente disso. É, no contexto da comunidade, gênero ou identidade de gênero é a experiência subjetiva e pessoal de uma pessoa em relação às categorias de gênero sociais. Toda sociedade possui categorias e expectativas de gênero que podem estar associadas a certas características físicas sexuais. Essas categorias podem servir de base para a identidade de gênero pessoal em relação à sociedade. Isso significa o quê? Existem as categorias de gênero que são meio base, que são diferentes de acordo com cada sociedade. E aí, pessoas podem se identificar com essas categorias de gênero base, ou podem sair dessas categorias de gênero base. O importante aqui é que construções de gênero variam de acordo com a cultura. Que mesmo na cultura eurocêntrica binária, existem pessoas que não conseguem se ver apenas como homens ou apenas como mulheres. O gênero vai além de normas sociais, sexo biológico, opressão, apresentação visual, pronomes, etc. Gênero também vai além de homem e mulher sem gênero, ou algo entre homem e mulher. Pessoas podem rotular gêneros diferentes da mesma forma ou rotular de forma diferente os mesmos gêneros, porque a experiência de gênero é algo bem pessoal. E qualquer pessoa dentro de sociedades eurocêntricas possui uma identidade de gênero, mesmo que seja sem gênero. Pessoas de gênero não são isentas de terem identidade de gênero. Ah, por que, que eu uso identidade de gênero e não gênero aqui, já que são meio são meio que termos sinônimos em alguns contextos. É, identidade de gênero é meio que a relação que a pessoa que tem com o gênero em geral, os termos que a pessoa usa para descrever seus gêneros ou suas faltas de gênero. Então, por exemplo, alguém a gênero não tem gênero, então não acho certo dizer que a gênero é um gênero, ou que bigênero é um gênero, quando bigênero significa ter dois gêneros. E aí, por isso, eu falo que a gênero e bigênero são identidades de gênero. E aí tem identidades como homem, mulher, Maverick, Juxera, que podem ser descritas tanto quanto um gênero, quanto como identidades de gênero. Aí tem as categorizações. É, no caso... Aqui eu estou dando um exemplo de o que é uma pessoa trans, que é alguém cujo gênero é diferente do gênero que ele atribu foi atribuído ao nascimento. Isso inclui pessoas cujo gênero é parcialmente diferente do atribuído ao nascimento, mas também inclui pessoas cujo gênero é totalmente diferente do atribuído ao nascimento. E cisgênero alguém cujo gênero é o mesmo gênero que atribuíram ao nascimento. Uh, essas categorias, cisgênero e transgênero, não são identidades de gênero, não são gêneros, são modalidades de gênero. É, porque são, a modalidade de gênero seria a relação que a pessoa tem com o seu gênero designado e com as normas sociais em volta disso. Aí, no caso, dentro uh, de pessoas que não se identificam com o gênero designado, existem as pessoas transbinárias, que seriam pessoas cujo gênero é o um gênero binário, diferente do gênero atribuído ao nascimento. E tem as pessoas não binárias, cujo gênero não é nem 100% mulher, nem 100% homem. Uh, isso vai além de não se encaixar em nenhum gênero, vai além de ser ambos os gêneros binários. Pessoas não binárias podem ou não se dizer trans, porque existem outras modalidades de gênero além de cis e trans. É, eu vou mudar aqui, que eu não considero mais certo chamar mulher de gênero feminino, nem homem de gênero masculino. Existem gêneros masculinos que não são homens, existem... Uh, existem gêneros femininos que não são mulher, existem pessoas femininas que... Uh, existem homens que são pessoas femininas, existem mulheres que são pessoas masculinas, Então eu, eu.. Tipo, não se considera mais certo falar chamar de gênero masculino e gênero feminino para se referir a gêneros binários. Aí, ipsogênero é outra modalidade de gênero. Ipsogênero é alguém intersexo que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Uh, é diferente de cisgênero, porque pessoas intersexos têm uma série de outras questões. Uma pessoa ipsogênero pode ter tido que lidar com terapia hormonal, pode ter lidado com cirurgias uh, corretivas. É... Pessoas ipsogênero podem ser confundidas com pessoas trans e serem agredidas porque pensam que são do gênero errado, entre outras questões. Aqui tem símbolos e descrições de alguns gêneros não binários Andrógene geralmente é mistura de homem e mulher. Tem pessoas que se dizem andrógenes de outros gêneros, tipo... Andrógine de Proxvir e Juxera, andrógine de... A gênero com mulher, mas geralmente quem é andrógine é mistura de mulher e homem. Ou que está no, no meio desses gêneros. Bi-gênero alguém com dois gêneros, não necessariamente os binários, aqui tem um exemplo de um símbolo bigênero gênero que é de homem e mulher, mas existem pessoas que são bi-gênero, gênero neutro e Maverick, juxera e homem, assim vai. Tem uh, é, de menino, demi-homem, alguém que é parcialmente do gênero homem, intergênero, alguém cuja identidade de gênero é definida ou influenciada por ser intersexo. Na verdade, esse símbolo aqui tá errado, porque tem duas identidades diferentes que são referidas como intergênero, e... a definição que não tem a ver com ser intersexo é desse símbolo aqui, eu tenho que mudar isso alguma hora. Mas, intersexo. Uh, geralmente se usa intergênero como alguém cuja, cuja identidade de gênero é definida ou influenciada por ser intersexo não aquela outra definição mais antiga. E sem gênero, alguém que não tem gênero. Uh, aí eu vou. que uh, eu, eu quero. Como vou. A maneira que eu tenho pra exemplificar que existem vários tipos de identidades de gênero diferentes, é a, é a metáfora das bebidas. Não é uma metáfora perfeita, algumas identidades de gênero não vão se encaixar e algumas descrições podem não ser completamente uh, traduzíveis de um contexto para o outro. Mas a ideia aqui é imaginar a mulher como suco de laranja, homem como suco de uva. São bebidas comuns, mas não são as únicas bebidas existentes. Daqui tem exemplo de dos copos, que ah, como se mulher fosse suco de laranja, homem fosse suco de uva. E aí, a partir disso, dá pra falar sobre outras bebidas. Aí, por exemplo, andrógine pode ser um suco de laranja que tá misturado com de uva. Ao é gênero que é uma identidade de gênero que é como se existisse ah, num universo paralelo ou alguma outra existência alternativa a um gênero específico, poderia ser um refrigerante ao invés de um suco. Então, por exemplo, alta mulher, ao invés de, uh, pode ser, uh, aqui até tá, o tá um exemplo, é alta menina, Parei que eu vou responder aqui. Ah, então, por exemplo, se alto gênero seria refrigerante ao invés de suco, a outra mulher ou a outra menina pode ser o refrigerante de laranja que é, tipo, diferente de um suco de laranja. Uh, Proxvir, que é um gênero parecido com homem, mas que é meio que adjacente, pode ser um suco de mirtilo, é parecido com suco de uva, mas não é suco de uva. Nonpoela ou era, pode ser um suco de beterraba, mas cheira a laranja, tipo, um suco que pode ter uma característica parecida, que, tipo, é similar com o que pessoas associam com mulher, mas o suco... Mas tipo, o gênero em si é diferente No caso, o Nonera ou o Nonpoela é um... Alguém que tem um gênero que é feminino, mas que não é mulher Alguém que é gênero não tem uh, nada no... no copo Alguém que é neutro, que, uh, que é, pode ser um gênero neutro em todas as definições, pode ser água é algo completamente neutro no caso. E aqui estão as definições no caso. De andrógeno, a gênero. Altegênero.. Alta menina. Proxvir, Nanera e Neutuar. Eu vou parar um pouco se alguém quiser perguntar alguma coisa em relação a isso. E aqui, continuando com essa mesma metáfora... Ah, tem... Uma pessoa pode ter diferentes quantidades de um gênero. Ou pode ter gêneros diferentes. definições, no caso, são que demigênero é alguém que tem parte de um gênero. A magigênero é alguém que tem uma grande parte de um gênero. em é metade de um gênero. Nanogênero é uma pequena quantidade de um gênero. Gênero fluxo é alguém cujo o gênero flutua em intensidade. Ahn... Uh... Se uma pessoa tem uh, um gênero feminino e, uh, e o gênero neutro uh, de, uh, uh, muda de tempos em tempos, pode-se dizer que a pessoa é gênero fluido. Mas a pessoa também pode se dizer bigênero gênero se quiser. Então, aqui no caso, uh, isso aqui... Isso aqui é a explicação uh, desse gráfico aqui. Uma pessoa que flui entre isso aqui seria uma pessoa uh, Proxvir Fluxo. E aqui seriam as diferentes quantidades do mesmo gênero, no caso Proxvir. E aqui tá falando que uma pessoa com essa, com essa quantidade aqui desses gêneros ou pode se dizer que, é, que tem esses três gêneros aqui, ou pode quantificar esses gêneros dizendo que é DEI mulher porque tem uma quantidade não específica do gênero mulher, Demi andrógene porque tem uma quantidade não específica do gênero andrógene, e dando Proxvir, porque tem uma quantidade pequena do gênero Proxvir. E isso é a pessoa que vai decidir como ela prefere descrever os próprios gêneros. Aí, aqui, no caso, seria a pessoa gênero fluido, que seria alguém que muda completamente entre gêneros. Uma pessoa gênero fluxo também pode se dizer gênero fluido. É algo que tá dentro, mas tem gente que prefere colocar como algo separado a mudança da intensidade de gênero e a mudança do gênero em si. Um... Então aqui tá dizendo que uma pessoa gênero fluido nessa situação, que flui entre Maverick, Homem, Juxer e Neutrois, também pode-se dizer Poligênero, por ter vários gêneros, pode-se dizer Demigênero, de qualquer um desses gêneros, também pode-se dizer Não-Binária, porque a pessoa não é 100% homem, não é 100% mulher, e pode-se dizer Genderqueer, que é um termo... Uh, digamos, mais antigo, é um termo que é mais abrangente do que não-binaridade, mas que hoje em dia geralmente se usa como sinônimo para não-binaridade ou uma forma mais política de não-binaridade. E aqui tem alguns exemplos de variações de gênero fluido, como gênero fluxo, que é isso da mudança de densidade fluxo fluide, que é alguém que... É, muda tanto o tipo do gênero quanto a intensidade dos gêneros e a fluide, alguém cujo gênero varia apenas entre gêneros não binários a gênero fluido, que é alguém que na maior parte das vezes é a gênero mas que às vezes tem algum gênero é alguém cujo gênero muda de tempos em tempos, mas nunca para gêneros que a pessoa consegue definir. É, se vocês viram a pessoa tendo essa experiência, mas com outros termos também pode ser, tem outros termos que também descrevem essa mesma coisa, por ser uma experiência relativamente comum e os termos que descrevem ela são meio desconhecidos. Uh, tem gente que é de gênero fluido, que é alguém cujo gênero tem uma parte fixa e uma parte fluida. Tem pessoas que quiver gênero, que são pessoas cujo gênero muda de vez em quando, mas as mudanças são mínimas. Então, geralmente, por exemplo, alguém que é quiver homem, uh, geralmente está é sempre em volta do gênero homem e não se sente muito confortável nem de dizer que, tipo, passa a ser algum gênero que não é homem, mas o gênero flui um pouco. Conde gênero é um gênero que só ocorre em determinadas condições, então, por exemplo... Quando a pessoa tá com a família, a pessoa tá com o um gênero Maverick, mas, em geral, a pessoa é a gênero. Aí a pessoa pode se dizer Conde Maverick. Aqui tem outro exemplo de como uh, uma certa configuração de identidade de gênero uh, pode ser descrita de muitas formas. Então, aqui uma pessoa que às vezes é Maverick, às vezes é gênero, às vezes é Juxera e às vezes é demi Juxera pode ver isso como pode só se dizer gênero fluido, pode se dizer fluxo fluido porque tem a mudança na intensidade de gênero. Além da mudança do gênero em si, tem... você pessoa pode dizer Demi Juxera porque é parcialmente Juxera, Demi Maverick porque é parcialmente Maverick. No caso, porque as, às vezes a pessoa é Maverick, mesmo sendo completamente Maverick, é... isso ainda significa que a pessoa é parcialmente Maverick. Demi minha é gênero porque a pessoa é parcialmente a gênero, mesma lógica. Nano-Maverick, porque a pessoa é menos Maverick do que as outras identidades que ela tem. nano gênero por ser menos agênero do que as outras identidades que ela tem. Pode-se dizer trigênero, contando Maverick, Agênero e Juxera como os gêneros. Pode-se dizer trigênero fluido, porque tem essa experiência trigênero, mas ela muda de tempos em tempos. Ah, Pode-se descrever como Ogligênero. Que é alguém que tem poucos gêneros, geralmente entre dois.. de 2 a 5. É, poligênero, porque a pessoa tem mais de um gênero. Não-binário porque a pessoa é, não é nem totalmente homem, nem totalmente mulher. Ou genderqueer, que eu já expliquei. Aí aqui tem outro exemplo que é.. Um, no caso, se a pessoa tem o gênero Proxvir e o gênero Homem, mas aí o gênero vai aumentando ou diminuindo a quantidade de um enquanto vai aumentando a do outro. A pessoa pode se dizer gênero fluido ainda. A pessoa pode se dizer livre-homem, porque Proxvir é um gênero adjacente a Homem, então pode se dizer que está sempre próxima de ser Homem. A pessoa pode se dizer Quiver Proxvir, porque está sempre próxima de ser Proxvir. A pessoa pode se dizer bigênero fluxo, porque a pessoa ah, tem dois gêneros, mas a quantidade de um às vezes é maior e a quantidade de outro. às vezes a quantidade do outro gênero é maior. Pode só se dizer bigênero. Pode-se dizer homem não binário porque a pessoa é. A pessoa tem uma conexão com o gênero homem, mas é uma pessoa não binária. Pode-se dizer zenino, que é um nome. Uh, meio que um apelido para homem não binário ou, ou menino não binário. A pessoa pode-se dizer demi-homem, demi-proxvir. -prox só pode se dizer transmasculina caso tenha sido designada com gênero mulher ou nascimento. A ah, pessoa pode se dizer só não binária ou gender queer. Aí tem a questão da versatilidade. a pessoa que não quer que interpretem errado seus gêneros, pode dizer que é parcialmente algum deles, porque tem isso: às vezes as pessoas dizem que são bigênero e daí as pessoas acham que só homem e mulher é gênero. Então, se a pessoa é bigênero de. Uh, sei lá, neutro e homem, talvez a pessoa queira se dizer Demi neutro para enfatizar isso. Uma Juxera que não quer que presumam que Elu é basicamente mulher, pode se chamar apenas de não-binária é Porque né, Juxera é um gênero adjacente a mulher, mas aí se a pessoa não quer que a tratem basicamente como mulher Pode só dizer que é uma pessoa não-binária Uma pessoa gênero que quer que sua transição seja levada a sério Pode se chamar de transmasculina, transfeminina ou transneutra Dependendo do tipo de transição é, De novo, tipo das, Você vê que a pessoa Tá em um ambiente Que muita gente não vê a pessoa gênero Como uma pessoa trans de verdade Porque não tem gênero E daí a pessoa acaba adotando um termo que fala que a pessoa tá.. Uh, que a pessoa tipo, é. que tem trans nome, basicamente, né? Que tá falando. Uh, tipo, ó, oh, eu não sou só uma pessoa gênero eu, eu estou.. Eu, uh, eu estou transgenando pra um gênero. Eu tenho uma experiência trans, que é uma experiência transmasculina, uma, uma experiência transeminina, uma, uma experiência transneutra. Uh, óbvio, não é todo mundo que é transmasculino, transfeminino, transneutro, transandrógeno, transgenine e outros termos do tipo uh, só por conta da transição, mas é um motivo pelo qual pessoas podem querer usar esses termos. O homem, que quer evitar explicar sua identidade de gênero, pode simplesmente dizer que é homem. Uma altiandrógine que não quer se ridicularizar de porque, de novo, altergênero é um gênero em uma existência alternativa em um universo espelhado, em um universo paralelo e muita gente pode não entender isso, pode achar que isso é ridículo e a pessoa pode só se dizer gênero queer Uma pessoa que não consegue definir bem seu gênero e que pensa que não é muito forte pode se dizer gênero cinza que é uma pessoa meio ambivalente em relação a gênero e cujo gênero é meio fraco pode se chamar de gênero porque tem só um pouquinho de gênero e, ou pode se dizer gênero mesmo porque a pessoa majoritariamente não se vê como alguém com gênero e aí esse é o slide final que, é, uh, que tem alguns links esse link aqui é o link o tópico no fórum do Orientando ah, com as apresentações. E... É, a observação final é que pessoas podem definir seus gêneros de formas diferentes das tá citadas aqui. Ah, a gênero tem todo o um espectro a gênero, que não necessariamente são só pessoas que não têm gênero. O neutro A tem definições diferentes de só ser um gênero neutro. Tem pessoas de gênero fluxo que não se vêem como um subtítulo de gênero fluido. Tem pessoas a gênero que usam a gênero como gênero neutro, ao invés de usar como sem gênero. Então as descrições aqui foram mais simplificações para entender, entender algumas variedades de identidades de gênero possíveis. Eu vou parar um pouco de novo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse aqui foi feito para ensinar os princípios básicos de linguagem pessoal, mas também fala sobre linguagem neutra um pouco. mudar em relação às atitudes sociais sobre linguagem pessoal. A primeira coisa é a ideia de que dá para presumir a linguagem alheia. E a outra é a falta de capacidade de isolamento da linguagem que muda de acordo com o conjunto pessoal. Ah, então isso vem... Ah, uh, aqui uh, tem uma das notas que eu anotei que eu preciso explicar que Quando se diz que alguém usa certa linguagem, significa que essa é a linguagem certa para se referir a tal pessoa. Então, quando eu tô dizendo eu uso o pronome eld, não é porque eu uso o pronome eld pra alguém, ou porque eu uso o pronome eld como neutro, é o pronome eld é o certo para se referir a mim. Ah. Uh, esse, esse segundo negócio é sobre a segundo item é sobre uh, existe uh, existe uma questão muito enraizada às vezes especialmente quando se fala de linguagem neutra que é de pegar uh, e meio que não ligar para a linguagem que está usando então tipo uma pessoa meio que veio, ah, olha é aquela menina na rua, bem. Uh, tipo, sem, sem pensar que, tipo, talvez não seja melhor usar aquela menina porque tu não sabe qual o conjunto de linguagem que a pessoa usa. É... Isso é uma questão que, uh, tipo, precisa isolar esse negócio isolar, tipo, ó, oh, eu tô atribuindo uma linguagem a uma outra pessoa, e aí pensar essa mesma linguagem que eu devia estar tá atribuindo. E aí, tem esse estranhamento quando se trata de neolinguagem. Uh, que... Tipo, que as pessoas não veem... As pessoas veem... É, adivinhar a linguagem das outras pessoas como algo natural, mas... Vem usar neolinguagem para um grupo ou para uma pessoa que não conhece o conjunto como algo estranho. E aí é o que isso significa que quando alguém diz frases como o que que aquele cara queria, você é uma ótima escritora, sem perguntar naturalmente, sem perguntar anteriormente qual a linguagem que a pessoa usa, a pessoa em questão pode estar sendo mal denominada. E se aquele cara fosse uma mulher trans que usa ela, mas que tem medo de se vestir da, de forma dita feminina pela sua aparência ser considerada masculina pela sociedade? E se a ótima escritora fosse uma pessoa não binária que frequentemente escreve sobre isso e que usa e Mas teve preguiça de checar o perfil e só julgou a linguagem porque parece mulher. E aí, como é que não. Se... Como é que se acostuma, então, a não presumir o que outras pessoas usam? E é o que eu falei, tem que parar pra pensar antes de dizer alguma coisa. Isso que eu vou dizer contém alguma referência à linguagem pessoal de alguém? E se contém uma referência a essa linguagem pessoal, a linguagem que tá sendo usada tá certa? Ou pensar, tipo, se tu não sabe a linguagem, como é que eu posso dizer isso? essa mesma coisa, só que sem atribuir uma linguagem a essa pessoa? Mas será que tá numa. Será que é uma situação adequada que daria para perguntar o que conjunto de linguagem a pessoa usa? Nem sempre é Nem sempre é apropriado perguntar que linguagem a pessoa usa. Mas às vezes é, às vezes. Não tem nenhum problema fazer isso. E às vezes tu pensa, bom, não, talvez não possa perguntar para a pessoa qual conjunto de linguagem. Então como é que eu deixo essa frase? Como é que eu escrevo, ou falo essa frase de forma que não atribua um conjunto que a pessoa pode não usar ah, e alguns exemplos de frases do dia a dia que presumem linguagem pessoal ah, hoje eu vi um homem pulando a catraca do metrô aquela menina tá atrasada aquelas gurias da banda passaram aqui os alunos daquela turma são terríveis é tipo... é só tipo olhando uma pessoa ou um grupo de pessoas achando uh, deve ser daquele gênero, deve usar aquele conjunto de linguagem. E aqui tem alguns exemplos de substituições neutras usando a norma padrão. Hoje eu vi alguém pulando a catraca do metrô, por que precisa dizer que é um homem, que é uma mulher, que é uma pessoa não binária? Aquela pessoa está atrasada, por que precisa dizer que é. Ou, é um gênero ou é alguém que usa certo conjunto de linguagem Aquele pessoal da banda passou aqui Porque, sei lá, tu não conhece pessoalmente, então né, melhor não presumir que todo mundo usa certo conjunto de linguagem um, As crianças daquela turma são terríveis caso, tipo, crianças é uma palavra que não tem algum, ao contrário de estudantes que tu diz, os estudantes, as estudantes, ex-estudantes, ou alunos que tu diz ah, geralmente, né, na maioria dos conjuntos de linguagem, tu vai dizer os alunos, as alunas, as alunos. Aí no caso falar as crianças, que eu, Porque criança sempre vai levar a ela A, que nem palavra pessoa sempre vai levar a ela A. Que nem amor ou amor e sempre leva olho ou, e por assim vai. As substituições neutras usando neolinguagem, com o exemplo de e, lu, e. Hoje eu vi o um adulto pulando da catraca do metrô. De novo, daí no caso não tem gênero, porque não, não se atribui um gênero, só tá, falando, só tá usando o final de palavra e como neutro. aquele é menino está atrasado. Aqueles guris da banda passaram aqui. Os alunos daquela turma são terríveis. E aí no caso... Uh, exemplos de usar I e o um I como um conjunto neutro. Hoje eu vi o Mi adulti tipo na catraca do metrô. Aqui o meninita tá a G. Aqui os gurés da banda passaram aqui. E os alunis daquela turma são terríveis. Mas afinal, o que é um conjunto? Um conjunto de linguagem tem o objetivo de mostrar qual a linguagem que uma pessoa usa. Podem existir vários modelos de conjunto. E aqui uh, vou focar no modelo artigo pronome final de palavra. Artigo. Uh, o artigo é uma palavra que acompanha o substantivo que indica o número. e. É, indicando o número e uma parte do conjunto de alguém, né? Geralmente se diz o número e o gênero, mas não necessariamente indica o gênero da pessoa. É... Daí tem artigos definidos e indefinidos. No caso de linguagem pessoal, a gente está falando só de artigos definidos. Quando alguém usa o artigo Lê, por exemplo. É, no caso, o artigo definido da pessoa é ler, uh, não o artigo indefinido, o artigo definido vai ser... Uh, vai ser... É, o artigo indefinido depende do final de palavra, e não do, do artigo em si, como o artigo do conjunto de linguagem. Uh, no modelo de conjunto que a gente está usando, o artigo é a primeira parte do conjunto. Então no caso de, por exemplo. Nesses exemplos aqui o conjunto. Uh, é a pronúncia do artigo e a pronunciação de é quase a mesma, fora que esse, o, o que eu pronunciaria como sem artigo ele e. É. Então não adianta muito ler isso, mas é, no caso. O artigo é a primeira parte do conjunto. Então o primeiro A de ela A, o primeiro O de O L-O, sem artigo, ele e. É no caso é sem artigo só não usa artigo e é e, é o primeiro e que é o artigo, e aí tem alguns exemplos é, tipo, se a pessoa usa o artigo i seria i artista, se a pessoa usa o artigo ed, é ed artista se a pessoa usa o artigo lu, é lu artista se a pessoa usa o artigo ni, ni artista Artista é outra palavra que uh, não tem um final de palavra definido, então não tem, tipo... Se não, não se fala o artista então também não se fala e artiste ou o artista uh, ou, ou qualquer coisa assim. Então sempre uh, quando é artista, no caso só o artigo muda, não o final de palavra. conhece é pessoa, a pessoa gênero chamada Robin que usa nenhum artigo é o X e ele e ou ele é, e é. dá pra dizer que Robin é a gênero e Robin é a gênero e Robin é a gênero ah, no caso o a gênero eu tô usando como sem final de palavra flexível, tem pessoas que usam a gênero a gênero e, ah, no caso eu não uso é, eu, eu então eu sempre, eu sempre falo uma pessoa gênero e não uma pessoa gênero. gênera, então nesse caso aqui mesmo que a pessoa só use o final de palavra eu x eu diria e Robin é a gênero Pronome é a palavra que se usa no lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome, qualificando de alguma forma. Para o propósito de linguagem pessoal, o que interessa é o pronome pessoal reto na terceira pessoa do singular de cada pessoa. Eu tô falando isso não porque eu acho importante saber das classes gramaticais, mas porque eu acho importante... Uh, tipo, as pessoas que se interessam em gramática e que vão reclamar Não, mas pronome também é tal e tal coisa Esse também é pronome uh... e, e, Mas no caso, tipo, eu tô falando desse tipo de pronome específico No modelo de conjunto que a gente tá usando O pronome é a segunda parte do conjunto Ou ele o Ele é o pronome a, Ela a o pronome é ela sem artigo ele e é. ele é o pronome, x é o x, é o, é o pronome, aliás, palavras com o final x, o x não é pronunciado. a ilai, pronome é ila. Com esse pronome, a gente também pode determinar outras palavras que a gente utiliza para nos referir à pessoa. Então, por exemplo, alguém que usa o pronome ele também vai, também deve ser a pessoa também vai ser referida como aquele, dele, nele. Então, ele é legal, aquele jornalista. Isso é dele, pensei nele. E isso vale também para outros pronomes. Então, por exemplo, o pronome ilo. Ilo é legal, aquilo jornalista. Isso é dilo, pensei nilo. Ou ele. Ellie é legal. Aquele jornalista. Isso é dele. Pensei nele. Elu. Elu é legal. Aquele jornalista. Isso é de lu Pensei nele. Se conhece uma pessoa, gênero neutro. No caso, neutro tá se referindo ao gênero, não tá se referindo à pessoa, então... É, não Não tem final de palavra que muda de acordo com o final de palavra da pessoa. Se uma pessoa de gênero neutro chamada Ari, que usa a ela a, é de, de e, ou sem artigo, elu é u, dá pra dizer. Aquela é a Ari, ela é gênero neutro. Akeld é de Ari, é elu é, é, é gênero neutro. Aquelu é Ari, elu é gênero neutro. ali no caso, aquela é ari, aquela é de ari, aquilo é ari. Um, no caso eu tô usando só, tipo, nesse exemplo aqui eu tô usando só esse conjunto, no segundo exemplo eu tô usando só esse conjunto, no terceiro, terceiro exemplo eu tô usando só esse conjunto, mas, em geral, as pessoas não se importam que tu misture, então, tipo, se alguém usa esses três conjuntos aqui, não teria problema em dizer... Uh, não teria problema em usar, tipo... Aquelu é ari, é o de gênero neutro. Mas são só exemplos simples para ajudar a fixar o que é um pronome: terminação, flexão, ou final ou fim de palavra. Não é uma classe conhecida pela língua portuguesa, pode muitas vezes entrar na desinência nominal de gênero, mas tem outras coisas que também são definidas pelo final de palavra. O final de palavra é a letra ou as letras que são utilizadas para diferenciar entre linguagens, mas que estão juntas a outras palavras, ao contrário dos artigos. Essa é, esse é o principal na questão do, do final de palavra, é o que está junto a outras palavras. Mesmo palavras que são artigos ou que são compostas por artigos usam o final de palavra caso o artigo seja apenas uma parte da palavra. Ou seja, se alguém tem o conjunto le, le, usam-se palavras como ne, de, um, ao invés de le, dle um, e umle. Uh, isso é justamente pela questão de artigos da língua portuguesa é uma coisa meio complicada, né? Porque uh, tem A e O e daí tem muita gente que não quer usar E ou I porque parece o uh, E que já é outra palavra em outros contextos. Então tem muita gente que prefere algo como Lê ou Li ou ni. Então... É... Uh, para poder ter o artigo definido como algo separado do final de palavra, ter o artigo definido como separado do final de palavra é importante, porque aí a, o artigo pode ser uma palavra completamente separada sem a pessoa ter que se preocupar com a palavra que está vindo antes e o final de palavra é usado no final das palavras mesmo no caso Uh, por exemplo, nesse caso aqui de lne lê uh, Ao invés de ser na ou no, se usa ne Com final de palavra uh, Um e uma se usa umi E por assim vai é... Aí no modelo que a gente está usando, o final de palavra é a última coisa do conjunto Então, o ele o o último O é que define o final de palavra. Ela A, o último A define o final de palavra. E-L-E, e, que define o final de palavra. Sem artigo i e I, i é o final de palavra. Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, do final A é linda aluna médica não binária. Ah, o final U, lindu aluno médico não binário. Uh, com S, final S, seria Lins, Aluns, Magics e não binários. No é, caso de E seria linde, alune, Magic e não binari. Uh, tem umas palavras que. que não são tão padrão assim. Como príncipe, princesa, o meu, minha. É possível utilizar algo neutro que não usa final de palavra, que os exemplos usados são pink e Mi, ou utilizar alguma uma alternativa que seja flexível quanto a finais de palavra, como Princes e final de palavra ou Min e final de palavra. Então, por exemplo, tem gente que vai falar Mi amig e daí não importa se é, se é Mi amigai, Mi amiguel. Uh, minha amiga, é, o mi no caso pode servir para todos esses casos independentemente do final de palavra, mas também tem a opção de usar a então tipo é, minha amiga, minha amigai, minel amiguel e uh, para assim vai Conhece uma pessoa não binária chamada Araci que usa nem artigo il e nem o artigo l e x e o li o dá para dizer. Araci é, é, é não binário. Conheço ele faz tempo. Araci é não binário. Conheço ela faz tempo. O Araci é não binário. Conheço ele faz tempo. Um, não existe nenhum padrão sobre qual linguagem deve ser utilizada para quem não se conhece ou para grupos contendo pessoas que usam várias linguagens diferentes. Hoje em dia existe bastante um movimento para usar e mas isso não é algo que todo mundo está sabendo, tanto é que tem pessoas ainda usando xlx. Uh, e tem pessoas que preferem usar outros conjuntos de linguagem como neutros não existe nenhuma alternativa definida pela língua portuguesa então cada pessoa pode usar a linguagem neutra que preferir no caso, linguagem neutra no sentido de uh, a linguagem que tu usa para se referir a pessoas cuja linguagem é desconhecida ou para grupos que usam várias linguagens diferentes uh, e aí pessoas daí tem essa linguagem neutra que é usada para para outras pessoas, tem a linguagem pessoal que é a pessoa, que é a linguagem que é para ser usada para a pessoa que no caso não pode ser só descrita como masculina, feminina ou neutra porque tem várias linguagens que podem ser consideradas femininas, várias linguagens que podem ser consideradas masculinas várias linguagens podem ser consideradas como neutras e assim como é meio estereotipado tu ficar dizendo que tal roupa é feminina, tal roupa é masculina Uh, e nem sempre a pessoa que está usando saia é uma pessoa que vai querer se chamar de uma pessoa feminina Nem sempre é uma pessoa que usa terno é uma pessoa que quer se dizer uma pessoa masculina uh, Linguagem também, não se deve dizer que a linguagem de outra pessoa é masculina ou feminina ou neutra Nem sempre a pessoa tem essa intenção com a linguagem Então, enfim, alguns exemplos de linguagens utilizadas como neutras são Arroba, é arroba, arroba que não se recomenda, porque além de ser só algo que varia entre A e O, né, porque é algo que foi feito para incluir O, A ou O, é algo que leitores de tela ficam lendo como arroba, toda vez que aparece esse símbolo. Então, os alunos estavam quietos hoje, eles estavam cansados, mas aí o leitor de tela vai ler arrobas, ou arroba S, não sei, Aluno arroba S. Estavam cat arroba S, hoje é o arroba S, estavam cansados S. X é X também, não é recomendada. Bom é. Uh, eu sei que não vou entrar, <risos> Isso é justamente a questão que eu tô falando agora. Uh, uh, por isso que tá como não é recomendado aqui, né? Uh, os alunos estavam quietos hoje, elas estavam cansados, é, Os leitores de tela falam x como x. Então, tipo, isso é menos ruim do que a questão da rouba, mas também não é nada ideal. Elue. Ah, os -alunos, é. Alun, alunos estavam quietos hoje, eles estavam cansados. Sem artigo, ele é. Alunos estavam quietos hoje, eles estavam cansados. Elue os alunos estavam quietos hoje, eles estavam cansados. Uh, também tem uma questão, assim, como eu falei, o que está mais sendo empurrado hoje é algo tipo, Elue, dessa forma, ou E sem acento. É, existem críticas a esse modelo, existe, e também, tipo, o que eu falei, não é algo super popular, então é totalmente possível que, sei lá, uma empresa lance uma campanha e resolva usar outro conjunto de linguagem como neutro e daí as pessoas passam a usar aquela linguagem, sabe? É uma coisa que tá muito no início ainda para uh, pra dizer com certeza que tal ou tal linguagem vai ser a linguagem neutra oficializada. Mas é... é... No momento, é essa linguagem aqui que... Parece que vai se... parece que tem mais apoio. Mas também não tem nada de errado se a pessoa preferir usar eluê, se a pessoa preferir usar i e i, ou qualquer outra coisa. Porque justamente não tem padrão ainda. para é... Pra palavras... Onde o padrão para quem usa o ele ou é usar e geralmente se usa IE, mas algumas pessoas também utilizam e y -U no lugar então por exemplo es trabalhadores estão cansados es trabalhadores estão cansados es estão cansados já ouvi falar desse blogueiro, já ouvi falar desse blogueiro já ouvi falar já ouvi falar desse blogueiro Aí, aqui tem um exemplos de linguagens que. Quer dizer, de palavras que pedem uma linguagem fixa, então é mais fácil de se referir a um grupo ou a uma pessoa usando. Pessoa é uma palavra que usar ela. Criança é uma palavra que usar ela. Gente é uma palavra que usar ela. Pessoal é uma palavra que usa o ou Grupo é uma palavra que usa o ou é uma palavra que usa lá Então, por exemplo. Esse grupo terminou primeiro, vai ser sempre esse grupo terminou primeiro, não importa os gêneros das pessoas no grupo. É... Essa pessoa... Pegou o meu chocolate, vai ser sempre essa pessoa e não outra coisa do da linguagem pessoal. Aí aqui são palavras neutras que não muda a flexão, mas a linguagem muda, então é tipo estudante, tem... Tu pode dizer que, tu pode usar estudante como uma palavra neutra, mas dependendo tu vai ter que usar a estudante, o estudante, estudante... E o mesmo vale para jovem, artista, jornalista, ativista, iniciante, qualquer outra palavra treinada com insta também geralmente é assim. Uh, tem uma tabela aqui com algumas opções... É... Algumas opções neutras... É... É, mais algumas sugestões, assim, de o que que dá pra substituir, mas não é nada... Super oficial, e também como eu falei, é um negócio meio antigo e hoje em dia já tem outras opções, essas coisas. Uh, mas... Em relação a ah, esse negócio de slide é isso ah tem outra coisa também que acho bom falar sobre que o que, que é neolinguagem é, neolinguagem é toda forma de gênero linguístico que não é uh, que não é não está na forma padrão então por exemplo elu é um neopronome é, uma frase como... Aqui o meninita atrasa de... É uma frase que está usando o neolinguagem, porque tá usando i e o i, ao invés de tá usando a a ou o ele o. Existem conjuntos diferentes de a a e o ele o que também não usam neolinguagem, como por exemplo nessas aqui que usam o padrão. Ah, uh, e. Mas é, tipo. Lê é um meu artigo. Pronomes como Eli e o Eld são neopronomes. E assim vai indo. É, eu acho bom também fazer isso, porque às vezes as pessoas ficam nessa de, tipo. chamar tudo que não é ela ou ele ou de linguagem neutra. Quando. não necessariamente a intenção é que seja neutra. Por exemplo, os meus conjuntos de linguagem, eles não foram feitos para ser neutros Eles foram feitos... Primeiro, eu uso porque eu quero que as pessoas refiram a mim dessa forma Que as pessoas leem isso como uma linguagem neutra para todo mundo E... Segundo... É, tipo... Basicamente isso, é... Não foi feito para ser uma linguagem neutra e... Linguagem neutra não se refere a isso porque... Geralmente as pessoas não vão usar isso como linguagem neutra Eu vou passar depois alguns textos no grupo, que seria justamente o que eu tinha intenção antes de terem pedido para fazer a aula, só uh, passar alguns recursos sobre neolinguagem, linguagem neutra, linguagem pessoal, nominalidade. Uh, mas é basicamente isso. Se tiverem perguntas, eu vou manter a transmissão, sei lá por 10 minutos depois da última pergunta, para ter certeza que todo mundo teve tempo de fazer perguntas. peço desculpas por ter, por ficar meio brabe quando foi esse negócio do, uh, uh, que acho que o x e arroba não vão entrar quando firmar a linguagem neutra, porque é tipo, como alguém que usa a neolinguagem, que fala sobre isso o tempo todo, é muito chato, que o tempo todo, assim, quando eu cito exe como exemplos, o arroba e o x, sempre vem, não, mas eu acho que isso é inacessível, não, mas isso não vai entrar oficialmente, não, mas não sei o que, sendo que... O meu ponto é que são exemplos de linguagens que já foram usadas como neutras, são exemplos de neolinguagem. Não é o que eu tô defendendo que se use como linguagem universal, embora pessoas possam, se quiser, usar como linguagem pessoal. Mas é, é só. A minha intenção não é tipo. É... Não foi, tipo, uh, não sei, não, não foi questão de eu me sentir atacada tipo, pelo comentário, é só que, tipo, todo tô, tô negócio de muita gente sempre toca nessa questão quando eu tô tentando explicar sobre linguagem neutra e linguagem não. É, foi, foi só um comentário, não foi, eu sei que também não foi nada. Não significa que tu não entendeu nem nada. Por comparecerem. Eu tô gravando. Eu não vou postar publicamente sem permissão, mas uh, eu vou pelo menos ter isso como uh, algo que eu possa mostrar para audiências menores e também para uh, colocar lá no WhatsApp caso alguém queira ver ou rever. Eu acho que eu não vou. acho que pra poder passar rápido, pra quem quiser ver, eu vou... não vou editar o vídeo, então eu só vou cortar o início e o final. Uh, vamos cortar o início e no final pra tirar as partes que não tem nada e. Uh, e mandar. Mas acho que é isso, então. Boa noite e até o evento.